Olá, miadinhos, tudo bem? Tudo bom, Carita? Tudo bom, tudo bem? Tudo bem. É. Estamos aqui de volta hoje com vocês. Fazia um tempo que a gente não gravava um videozinho, né? Fazia, né? Mas hoje iremos falar sobre várias cositas. Então nos acompanhe até o final, porque vai ser babadeiro. Já chegou o disco voador. E pra gente começar falando aqui hoje, vamos começar falando dela. Ela... Valéria Vasquez. A bonita. Valéria Vasquez, não. Simone Maraíra. Valéria Vasquez é a cara do votos, Total, bicho? A burra. É. Valéria Vasquez. Otávio. Otávio. <risos> autoploc... Ela se autoproclama aí a cover da Selena Gomes brasileira, né? E quem ela. O que é essa menina? Deus, tu viu, semana, eu não sei. eu viu essa semana, te mostrei. Caralho, assim, não tá fazendo tão espontâneo. Ah, Valéria Almeida! Valéria Almeida! Valéria! Valéria. Ah, é por isso que eu não lembrei quem que era! Valéria Almeida, quando. caca... Peida. <risos> Aqui, okay. ó. Essa aqui, ó. Essa menina. Gente. Ai, bonito, mas meio dela bonita, bonito, fazendo aquilo. Bonita, coisa. que bonito que vamos parar de coisa. Porque o Gabriele não, não sabe amor, da história, tá assim gozinha. como você pode não saber, né? sei sim que eu acompanhei tudo. Acompanhei. Eu assisti, enfim, eu vi os prints da pessoa. Deixa eu lembrar quem quer, 10 É, né? é meio, amor, que ela fez um vídeo com a Maíra e depois ela fez um vídeo só. o vídeo, então vamos assistir só pra confirmar, a gente vai entrar aqui no canal do Esmail, aí vai. Aqui, ó. Aqui, ó. Foi ele, sim, ó. Rolou esse exposed. aqui. É a aqui. Eu tenho. com o hit a Abla, que é uma das músicas pro seu álbum Silent. Ele muita é muito bom. O álbum Silent, porque o que que ela faz? Ela faz o álbum dela, querida. Ela faz o álbum dela. Quem que é essa menina, gente? Eu não sei, eu não sei. A cover do Selena Gomes, para de me julgar, é a guria que tá, que tá ali, entendeu? Não, não eu. Mas o que acontece? Eu achei essa que era pessoa, outra pessoa foi exposta no Twitter, numa, numa tour head, que as pessoas fazem lá colocando tudo sobre aquele ponto, enfim. Em que essa, essa menina usufruiu muito do Pink Money, né? Pra você aí que, que catou ela crescendo na mídia Sempre foi que nem eu, que não sabia quem que ela era Enfim, essa música, quando ela publicou Ela sofreu um banimento aí dessa música depois de um tempo Por causa dessa questão com direitos autorais, né? Que ela copiou a música assim, e ela completamente de uma outra pessoa Em que ela chegou a fazer show e tudo muito bom E tudo muito bem, e tudo bom E aí, o que acontece foi que as pessoas começaram a explicar expor ela, expor ela de tweets antigos, de posts antigos, como também atuais. Acontece que nesses posts, ela muitas vezes acabava sendo um tanto quanto homofóbica, transfóbica, um tanto não, né? Ironizada esse um tanto aqui, né? Porque a Louca é escrachadamente homofóbica, transfóbica, ela é racista, e sim, racista. Tem vários tweets dela falando de cabelo pixain, falando disso, daquilo, que, que a minha teta é, não sei o que, é rosadinha e a sua não, entendeu? E as bichas, as pessoas, tudo o povo lá vai o que, faz o que, faz que nem fizeram com o Bolsonaro, dá, dá, dá audiência pra pessoa, entende? Eles não veem essas coisas, eles não vão lá, como diz o Esmail, mesmo o Esmail disse, eles não vão lá e pesquisam pra ver quem que a pessoa é, pra dar o engajamento pra pessoa não. Foda-se se ela é homofóbica, se ela é... enfim. Mas é que hoje, acho que hoje também tá um pouco disso assim, de que qualquer pessoa pode falar qualquer coisa inclusive eu eu sempre digo né eu sempre falei que o coach é o sinal do apocalipse é. agora parece que vai ser feito um negócio aí para regulamentar não sei se vai poder existir essa profissão ainda mas o que que me preocupa com todo respeito a é esses profissionais mas é que tem muita gente aí que Sai dizendo que fez meio, meio seis meses de curso de terapia Sai dando dica pras pessoas E mexendo com o psicológico mexendo das Mexendo com, com o psicológico das pessoas Não sabe nem o que tá Cara, falando Cara, deixa eu dar um exemplo A gente trabalha junto O Gabriel é o comercial, eu sou o um marketing da, da empresa uhum. Recebeu uma mensagem daqueles anúncios patrocinados Que a gente faz da, da empresa que a gente trabalha E acontece que a mulher era terapeuta Sei lá o que, que ela era E ela veio tipo... Porque esse método de vocês pra mim não faz sentido. E quem é você, querida? Tu é formada no... Ah, porque eu sou coach. Ah, e o meu diploma também, né? O que, que é? Eu caguei na faculdade e me formei? O que, que é isso? Que que não, me faz? deixa que eu tô nervoso que ele tá me escandando. Porque assim, gente, quem trabalha com, com patrocinado sabe que só vai pra você conversar com a pessoa se você clicar lá. Então ela foi clicar lá, ela tirou o tempo dela pra ir me insultar, pra insultar Exatamente. o meu trabalho. Exatamente. Simplesmente analisou o Gabriel e disse: Ai, ah, é porque pessoas com a sua característica tendem a ficar exaltadas e não sei o que, não sei o que. Minha flor, tu tá vindo me criticar no meu trabalho. E aí? Como é que fica? E aí? E aí? Como é que eu não vou ficar exaltada? Se tu é tão fada sensata assim. Ô, Tereza Cristina, Bora que se queira, velmon. Que riso é esse? Palhaça, querida. Hoje eu tô toda Giovana Antonelli no, na, da Cor do Pecado, eu tô pro Veneno hoje, que eu tô toda Giovana Antonelli. Aí dar uma foto eu, bota uma foto minha e uma foto da Giovana Antonelli. Aqui, ó. Tá, querida. Voltando ao assunto. Vamos passar da Valéria Almeida, vamos passar pra outra coisa que foi outra coisa... <risos> Vamos falar de uma coisa boa? Vamos falar de pipoca? Ah... Pipoca, né? Eu vou até botar meu óculos, só um minutinho, passa pra lá, chama mas vou botar meu óculos porque que eu tô ficando idoso, que agora eu, eu tô professora Quando tem óculos eu virei professora O que o falar do O que falar desse vídeo? O Gabriel realmente é professor de História, tá, pessoal? E professor de Comunicação, Oratória, etc. Censeada, Ora, tá? Agora, é coach. psicopedagogo também, que a gente se vira nas matérias, né, querida? Vamos lá, vamos ouvir o que, que ela tem pra falar pra nós que somos professores. Então... O contexto, só pra vocês entenderem, que eu acho que todo mundo já sabe É que essa suposta MC Pipoquinha Porque Que é uma cantora diferenciada, já começa por aí, Ela é diferenciada, meu povo Ela não canta com o microfone, ela canta usando a piroca das pessoas Por isso esses sonidos... Esses sonidos são tão sexuais, entendeu? Porque ela é o quê? Ela é uma psicológica. Eu ela não sei nem quem é ela, na verdade. A matéria orgânica ali. Pra eu emitir pa... o som da música dela. Eu, pra vocês ficarem bem bem, assim, ó, ciente, eu só fiquei sabendo isso aí porque a tia segue uns canais aí de professor, que a gente se compartilha umas coisas, e daí tava lá. Não briga com a sua professora por causa de mim. Ela tem Olha o lá, poder de rodar você. Brigar com a professora de dela. De ela tem o poder Vamos de ver, te encher pode de comer. tarefa. Não briga com a sua professora por causa de mim. Tadinha dela. Já é professora. Entendeu? Porque é. ser é professor, olha, tem que amar muito a profissão. Porque tem, tem que amar, quer dizer, para pessoas que nem tem você. Tem que ter nada para fazer em casa mesmo. Tem... Outra coisa. Não, tem também... Se é, para ser professor, tem que ter muita cara, porque assim, ó, todo mundo quer dar pitaco no seu trabalho. Para quê? Para quê? Para comer? Alguém vai lá falar pro médico como é que ele tem que fazer uma cirurgia? Alguém vai lá falar pro arquiteto como é que ele tem que ir construir um negócio? Por que? Todo mundo vem falar para os professores o que, que a gente tem que fazer em sala de aula e a forma com que a gente deve agir. Você já leu um livro do Paulo Freire, sei lá, da Bebel, não sei? Tô, tô chutando autores aqui que provavelmente você não conhece nenhuma. Ela não isso, consegue nem falar no vídeo. Por isso, mesmo. querida, que você virou... Habla. Ela não habla, querida. Ela não habla. Tá? Pra começo de história, meu amor para de dança. Pra você ser professor, para você ser professora, para você ser professores, tá? Você tem que estudar muito. Então a gente com certeza sai da nossa casa, estuda muito, faz pós-graduação e quando consegue um serviço numa escola, que é muito que agora, difícil. agora não é o meu caso, mas quando a gente consegue um serviço numa escola, Dentro da a gente área. ainda Traz trabalho para dentro de casa Além de fazer o nosso trabalho de casa A gente faz do teu filho Não sei se tu tem filho, do teu irmão Do teu sobrinho, mas de alguém do ciclo familiar Um professor leva trabalho para casa para corrigir Tá? Essa história de que, ai, professor tem o poder De não sei o que, gente Professor não tem poder de nada O poder que a gente tem, a melhor das hipóteses É fazer a diferença Por isso é aquele ditado, vamos fazer o bem Que hoje em dia quem tá na frente pode ficar atrás Quem tá atrás pode ficar na frente Olha bonita a blogueira. A, boa, bola, a né? boa, querida. Boa. A blogueira. A Encerrou por aí. Adelaide. Porque se a gente for continuar aqui, infelizmente. eu vou descascar ela, querida. A gente tá... Vamos falar de uma maquiagem que tá saindo aqui agora. Peraí, peraí, meninas. Tá focando? Tá focando? Que agora a gente vai falar da blogueira. A Virgínia, que é a pessoa ali casada. Eu não com... sei quem que é de com um novo. Um ser humano que eu não lembro quem que é, a Virgínia é... não é um estado. Nome... um A Virgínia todo mundo já conhece. Eu não. <risos> da internet, assim, o Gabriel é uma exceção. Eu também não conheço, não vou dizer que eu conheço, assim. Ah, e de... o Gabriel é uma exceção e a Eu, eu só que vejo que parece... naquele site de fofoca, tipo Popline, qualquer outro lá, o. É. Ela Enfim. Acompanhando as eleições e tudo. Eu choquei. Eu acompanho a choqueia, acompanho essas páginas de fofoca, pop line, essas coisas assim. Então eu tô sempre vendo. Mas eu não sei quem que é, porque eu não vou pesquisar porque eu tenho o menor interesse. Eu gosto do da Sônia <risos> Tu e mais três pessoas. <risos> <risos> e agora, ela lançou a base dela, que prometia fazer milagres. Prometia ser a prova d'água, prometia... Deixar a pele lisinha, assim, né? Sedosa, hidratada. É fazer um... Ela fez um merchan do pro é, ó, produto. É, né? entendeu? Que ia ser a prova d'água, que ela ia ter tal resistência, não sei o quê, que ela ia ter ácido hialurônico. Só que o que acontece é que ela tava cobrando por uma base nacional 200 reais. pó. E aí as brogreiras quiseram fazer a resenha, né? E o primeiro vídeo que eu vi foi o da Karim a Karen, Karen assim, Bachini, ó, um recadinho pra você, Karen Bachini, ó. Karen Bachini, você tá doida, garota, falando merda! A gente sabe que a Karen, assim, ó, de certa forma, é imparcial pra essa questão de maquiagem, porque é a área dela, ela é profissional da maquiagem. Ela é, ela é. E ela faz, essa, faz essas avaliações uhum. e, cara, ela passou ali, ela fez diversos tipos de testes, ela fez um teste pra ver se como é que ficava a pele normal, assim, né? Ficou tudo craquelado, com os poros aparecendo Ela disse que tinha aparecido poros nela, que ela nem tinha E depois ela também fez outra maquiagem testando pra ver se ela escorria com água E a maquiagem virou um bagaço tá? Eles não entenderam o conceito da maquiagem, é uma maquiagem de Halloween É, pra ser aquela é maquiagem É pra virar uma coisa mais rústica. Por isso que cara. é 200 reais, é, é maquiagem artística mais cara É que daí é 200 reais que você vai pagando até o Halloween isso. No tá. Halloween você usa a mas... Enfim, que a Karen fez esse review aí, muito detalhado. Daí ela pegou e comparou várias outras bases assim, baratinhas, botou do lado assim, passou de um lado da cara aquela base. E a base da. Menina, que eu já esqueci o nome, a Virginia. Ela tava no, nos Trend Topics do Twitter até agora, gente. Até agora, não sei. Esqueceu o nome, tá ficando idosa. Mas assim, não é. Não sei se é positiva. Mas como tem aquele ditado, né? Não existe publicidade negativa. É. É o que diria a Karen Bachini, que ela é profissional, profissional, e devo pensar assim, ó, a Karen Baquini sofrendo horrores, Compõe uma base, 200 reais, botou 200 reais fora, olha como vida de blogueira é sofrida, é, tu cara. tem razão, Mas quem sofre tá... não é o... Provavelmente ela deve ter recebido essa base Ninguém... pra fazer review, hein? É... Você já pensou eu... em ter recebido a base pra fazer review e ter detonado, assim? Eu, eu... acho que não, mas eu acho que não. Eu acho não, que ela Eu acho que ela foi no cast, entendeu? Porque assim, o negócio da vida... Ela mesmo diz né? Que a vida da blogueira... Não é fácil. Eu não ouvi. Não é fácil. Ai, é que triste. Não bastando a Karen Baquini também teve outras profissionais aí que são de... de que são do ramo da maquiagem, dessa questão de testar ali, né, pra ver quanto que tem de ácido hialurônico, quanto que tem não sei o quê, pra ver se puxa, se repuxa, não sei o quê. Mas com ele química, com o tudo, não sei nada. E basicamente, ela falou a mesma coisa que a Karen Maquina, que encheu ela de poros, que cagou tudo quando caiu umas gotas d'água ali. Minha análise como maquiadora profissional e todas as promessas de formulação da base da Virgínia já lidei com as melhores formulações do mercado E obviamente eu seria muito criteriosa com essa base Não só pelo valor, mas por todas as promessas que ela contém também O termo Dermomake é errôneo e inexistente Também analisei a formulação da base e pude comprovar que de fato É impossível que a quantidade de ativos que contém aqui sejam suficiente Para poder tratar a pele e fazer alguma diferença conforme você for usando a base E Eu vi o vídeo, então realmente não tem como negar a Smail também fez uma, um review que eu vi no Instagram dela Não sei se ela vai postar no, no YouTube Tô falando mais da Smail que no Smael Ai, mas ninguém. é que eu adoro ela, que ela mesmo A né? gente, tipo Vamos lá, gente Se você comprar não sei o que Você vai ganhar essa base, base. Uh, A base, você vai ganhar eu... a base Não, mas aí eu vou ter que fazer a advogada do diabo E defender ela um pouco Porque provavelmente não foi ela lá que participou da composição do produto Ela foi lá só fazer a public e quebrou Tá mas aí eu vou ter que atacar né porque aqui um bate eu ataca, né porque não tem um, um bate eu ataca ou um exatamente que é um bate, porque, um porque aqui jeito. a gente é, é o que a gente vem para bater para atacar então é. a gente tem que ser os dois tem que ser a esse, gente essa é aquela coisa como já diz a nossa guru Inês Brasil se não atacar vou atacar e aí como é que fica e aí nossa base que tem ativos que cuidam da sua pele que é resistente à água que é maravilhosa Cobertura alta. daí compararam bastante ela com aquela. com aqueles programas de TV, sabe? Que fica vendendo joia de madrugada. Ah. Com o canal do boi! Sabe o que ela devia fazer nessa base? Botar autotune. Botar o quê? Autotune. Porque o José Felipe é entendeu? Cantor dos autotune. Deixa o... José a tem, Felipe, José Felipe, sei lá como é o nome desse agente, tudo igual. Ai, agora entendi. Se atirastes pedras, as pedras te atirastes do penhascos. E de os bondas. penhascos te jogastes para os céus. Mateus, Mateus versículo 7. 7. E aí, gente, o que, que vocês acharam desse copilado de assuntos aqui que a gente trouxe pra vocês? Vocês gostaram de, de ver a gente falando das, das, dos bafos das Burgreira, né? Falando, queimando as maquiagens. Caio Baquine, minha filha, como é que eu queima sua colega, assim, desse jeito? Cara é você tá doida, garota! Falando merda! Eu vou dar um tapa na sua cara se eu te encontrar! Eu tenho que mentir, entendeu? Tem que ir lá e dizer Xis que, tá que bom. é bom, que é bom, que é maravilhoso, o produto da. Aí mídia. sai parecendo a Bunchone. Deixa as pessoas descobrirem. Quem tem 200 reais pra comprar numa base, gente? Eu tô aqui usando as bases que, que de amostra eu da nem farmácia. Tô. Eu nem tô. É, tu não precisa, né? Mas eu tenho que te botar aqui porque eu sou de 95, mas Eu 95. sou. Não. <risos> Pessoal, se vocês gostaram desse novo formato desses vídeos, a gente é mais sincero assim mesmo, nós falamos mesmo Então tragam os assuntos que vocês querem que a gente abre, porque nós vamos hablar sem papas na língua, entendeu? Vamos falar de fofoca, falar de... É, deixando bem claro o nosso assunto aqui, não é entender ninguém, não é fazer... Fofoca, não, fofo, não É fofocar, gente, é achar aquilo que tá, que tá polêmico, tá falando, vamos falar Tomar aquele chá castinha, né? Vem tomar aquele chazinho castinha, aquele café Aqui, tamo chá. Fuma aqui, tamo um chá. Fuma aqui, toma um chá. Entendeu? Quem toma, vamos toma roubar roubar roubar. chumarrão... Vamos ah, derrubar o chá, querida. Vamos derrubar o um... saco, pra focar, né? Tomar um chá, sim. Um beijo, pessoal. É isso. Fiquem com Deus. <risos> aqueles que vocês <risos> quiserem, <risos> né? E Como agora, é? pra finalizar, aquele show que vocês não viram há muito tempo e os atores estão impecáveis. Afinados. Afinadíssimos, queridos. Só um minutinho. O famoso tchau do Miau. <risos> Segue pra em 4K, filho. Olha você. Vou fazer o show, o show solo do Merlin Porque o Meso se isentou O Meso fez a Simara o Merlin, só querendo sair, gente oh, oh. Tchau, tchau Tchau do Miau. Se inscreva no canal Tchau, tchau, tchau Vamos lá no Instagram que tem um monte de vídeo com eles Que a gente posta também, tá? Que eles cagam por tudo aqui É, é uma bagunça na né? vida É uma baguncinha